Parabéns Santos, que se junta ao Palmeiras na grande final da Copa Comembol Libertadores, que você vai ver só aqui no SBT.